Falar sobre a minha orientação sexual é algo meio ainda complexo pra mim, pois eu só fui encontrar paz e entendimento sobre como eu realmente me identifico dentro do espectro, né, de orientações sexuais, eu diria que recentemente. Durante a minha infância e adolescência, eu sempre questionei bastante sobre a minha afeição, pois eu sentia uma atração é, sexual imediata muito maior por estereótipos masculinos do que por estereótipos femininos. E isso sempre me fez acreditar que eu era um homem gay, né, né? porque eu achava que eu ainda era uma pessoa gênero não encontrava é, nomenclaturas que contemplasse aquilo que eu sou, aquilo que eu sempre fui, aliás. Desde muito nova, eu sempre tive muito mais facilidade para achar mulheres bonitas do que homens bonitos. Isso me confundiu muito durante a adolescência, eu não conseguia sentir atração com homens, então eu achava que era alérgica. Eu também já achei muito durante muito tempo que eu era bissexual e eu demorei muito Pra entrar em um relacionamento. Eu também demorei muito pra ficar com pessoas. Enquanto a maioria dos meus amigos já tava namorando, já tava é, casando sexo fazendo muito tempo, a gente tinha dado de primeira beijo ainda, que foi só com 16 anos. Eu sempre fui uma pessoa que encontrou dificuldade em me envolver romanticamente e sexualmente com os outros, pois eu não consegui. Guia, me envolver imediatamente com alguém que eu desconhecia. Eu me sentia ruim comigo mesmo, eu me sentia frágil, nunca tive coragem. E às vezes que eu tive coragem de tentar algo físico com alguém que eu acabei de conhecer, eu me encontrei é, em um estado muito ruim, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Eu me sentia mal por me forçar a fazer aquela situação, por estar naquela situação. Primeiro relacionamento, eu tinha 17 anos, ele durou uns 4 anos mais ou menos. E aí eu entrei em um relacionamento abusivo e foi difícil porque eu não conseguia me separar da pessoa, porque eu tinha um, uma dependência emocional muito grande dela Eu já tive umas experiências muito bizarras de sentir atração por pessoas que eu nunca vi na minha vida E com quem eu desenvolvi um vínculo por conta das coisas que essa pessoa compartilhava comigo e Inclusive isso aconteceu com uma menina, que é a mãe que eu até hoje, que foi justa por eu ter conhecido eu a Quando eu era pequena, eu lembro que eu dizia que eu era das antigas Aonde eu gosto de romanticidade, aonde eu gosto de me envolver Pra ir procurar ter algo com a pessoa E isso foi fazendo mais sentido com o decorrer do tempo Porque eu sempre encontrei essa barreira muito grande De realmente me envolver com pessoas no qual eu não tenha laços Então eu fui procurar outras pessoas que tinham é, essa mesma experiência E eu acabei descobrindo a demissexualidade eu descobri uma amiga minha Que eu tinha acabado de conhecer na faculdade Ela postou no Facebook que ela era demissexual Eu achei o termo maravilhoso Porque eu não conhecia ele <risos> Então o que, que eu fiz? Eu pesquisei o termo e eu de cara Eu me identifiquei com a porra do termo. E... pode xingar, desculpa E logo depois eu fui conversar com ela Ela foi falar sobre a experiência de vida dela E eu me identifiquei demais Eu cheguei a pesquisar o termo lá no final de 2013 Mas eu só achei link de que, que é a ONG e... Busquei visibilidade assexuais nos Estados Unidos Os termos eram muito complexos, não todos em inglês Eu tava começando ainda o meu um processo de desconstrução, de gênero, de sexualidade Então, na hora eu não conseguia, assim, sabe, entender e me ver naquilo ali Em 2014, essa mesma pessoa, essa mesma menina, citou de novo a sexualidade E eu fui atrás dessa vez e eu achei o fórum BR No momento em que eu me entendi como demossexual Ao mesmo tempo que eu tirei um peso, entrou outro Passei alguns meses, mais ou menos uns três ou quatro meses né? gerindo a ideia de não ser hétero uhum. Durante a minha criação que foi bem conservadora, eu tive toda uma questão de afastar o que era diferente, por corpo de ignorância no sentido mais literal da palavra. Isso foi muito bom pra mim porque eu comecei a perceber que eu não era estranho. E com a internet eu fui conversando, eu fui pesquisando e eu vi que eu não sou o único assim. Eu vi que tem outras pessoas que nem eu, as pessoas que até sentem atração sexual, mas não tem a necessidade do sexo. Sexo pra ela é secundário, não é necessário. Isso foi maravilhoso descobrir. Ser demossexual é normal. Quando eu eu falo que eu sou demissexual, quando eu descobri o termo eu me senti normal, porque antes do termo eu me sentia anormal, eu era um estranho. E não conseguimos desenvolver é, contato, né, uma intimicidade, quanto é, romântico até mesmo sexual, com pessoas no qual a gente não tem um envolvimento sentimental. Eu não consigo me envolver romanticamente, em mim mesmo sexualmente, se eu não tenho um laço afetivo, se eu não te conheço, se eu não tenho um carinho por quem você é. Posso até falar umas putarias, mas isso não significa que realmente irei atuar no, nos padrões da vida real aquele sentimento, né, aquele é, desejo sexual. E quando eu descobri que <risos> existia a sexualidade e a demisexualidade dentro da sexualidade, tudo fez sentido pra mim. No entanto, todavia, nem tudo são flores. Então eu comecei a perceber que quando eu falo que sou demisexualidade, as pessoas corrompem o termo. O que eu quero falar com isso? As pessoas entendiam a demisexualidade a seu bel prazer. Eu falava que eu só sentia atração sexual a partir de um vínculo. as pessoas queriam fortalecer tudo comigo em menos de uma semana isso era frustrante, porque as pessoas começavam a pensar Ah, esse menino não é tão quebrado Então eu vou tentar consertar ele Então eu comecei a omitir a minha demisexualidade Eu comecei a falar que eu sou assexual Até porque a demisexualidade está dentro da assexualidade Então as pessoas que queriam apenas se relacionar comigo por causa de sexo Na hora que escutam que eu sou assexual Elas têm uma barreira Elas Ah, eu não vou ter nada com esse menino Eu não vou ter o que eu quero com esse menino Que é o sexo, então eu não vou nem tentar algo E quando eu falo que sou demisexual Sexual, as pessoas... Ah, aquela vontade de tentar se envolver comigo brevemente pra, pra ver se eu cedia. As pessoas pintam muito a homossexualidade como um mar de rosa né? você não vai sofrer porque você tem que ter um laço com a pessoa, mas pelo contrário. Como eu falei no seu push -up, a facilidade de a gente entrar em relacionamento abusivo é muito grande. E a dificuldade de sair deles também é muito grande. Existe é toda a questão de você não conseguir se afastar da pessoa assim se, se sentir muito mal. E você não consegue e quando você faz isso, dói muito. A demossexualidade é muito complicada, pois a gente não fala apenas sobre namoro e sexo. Tem uma complexidade tão grande, sabe? A gente pode ter desejo sexual, a gente tem desejo sexual, mas isso não quer dizer que iremos atuar sobre nossos desejos sexuais, né? Entre atuar, entre sentir e atuar tem uma grande diferença. Porque toda a vida, quando eu tentava externalizar isso, as pessoas falavam Ah, é, tu não gosta de sexo casual. E não, não é isso, não é porque eu não gosto de sexo casual. É apenas eu não tenho a vontade de fazer o sexo com alguém que eu... E quando eu comecei a descobrir os sexuais, E eu fui me identificando cada vez mais Com a tecnologia eu fui me sentindo Abraçado, acolhido e consequentemente Normal. Eu sempre tive muita confusão Pois eu tenho um desejo sexual Muito grande, sabe O meu desejo sexual é constante Então sentir desejo Sexual não invalida A sua orientação sexual Você ainda pode trocar nudes Você ainda pode ser uma piranha do amor Você ainda pode falar putaria Mas é muito uma questão de como você se Desenvolve e desenvolve isso Pois é uma coisa muito grande Entre você ser uma puta por mensagem E você ser uma puta do amor Na vida real E eu adoraria ser uma puta do amor na vida real Mas esse não sou eu quem sou Não é quem eu sou, né? Eu consigo é, falar uma putaria Mas eu não consigo concluí-la Principalmente se é alguém que Eu acabei de conhecer E só tá trocando nude, etc e tal Eu preciso de ter Um envolvimento emocional eu preciso de conhecer a pessoa pra poder realmente me jogar naquilo E ter todos os proveitos que um, um, um encontro casual Ou até mesmo um envolvimento mais profundo como um relacionamento pode haver Eu já passei por momentos de questionamento da sexualidade, muitos Mas quando eu paro pra olhar minha vida no macro Eu percebo que eu me encaixo muito mais aqui do que em qualquer outro lugar eu acho muito mais nessa caixinha de heterossexualidade do que na caixinha só do pão, ou na caixinha do... Eu não acho que orientação sexual seja algo fixo ou imutável, eu acho que ela é fluida e se desenvolve de acordo com como nós nos desenvolvemos. Tem pessoas que é, se encontram dentro da mesma orientação sexual uma vida toda, outros no meu caso, como não. A melhor coisa que você pode fazer é ler. Leia sobre, leia depoimentos sobre, veja depoimentos sobre, ouça depoimentos sobre aquela sexualidade, sobre aquela identidade de gênero, porque isso vai te fazer entender melhor você mesmo. Você pode não se reconhecer naqueles depoimentos como um todo, ou até no meu próprio, por exemplo, mas você talvez encontre neles pequenos detalhes que te ajudem a entender você mesmo. Então é assim que a se apresenta na minha vida E eu espero que eu possa ter contribuído para este vídeo Dois beijos Oi, eu sou o Cup E você acabou de assistir depoimentos de Hugo Nasck, Clara e Josh Otávio Sobre como foi descobrir e como é ser demissexual para eles A ideia de trazer isso para vocês é de que por mais que eu possa conhecer sobre um assunto Posso fazer vários vídeos falando sobre um assunto As pessoas elas não segue o um manual. E cada pessoa pode experienciar, e de fato experiencia, sua própria sexualidade de sua própria forma. E assim, a importância de não só falar sobre demissexuais, mas dar a voz para demissexuais falar sobre sua própria demissexualidade, para que assim nós possamos entender mais a pele deles, e não só ficar no vício de glossários e definições prontas e entregues. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, seja você entender a demissexualidade ou a si mesmo. Se você gostou desse estilo de vídeo e quer que eu faça mais sobre algum outro assunto, deixe sua opinião nos comentários, dê sugestões, eu estou O Gunaski, Clara e Giorgio Otávio estão com os canais deles todos aqui na descrição, então você pode ó, abrir ali e conferi-los. E eu sou Apenas Cup em todas as redes sociais, meus links também estão na descrição, mas é simples, Apenas Cup. Com isso dito, até mais. Eu tenho Final deste vídeo, Então vou cantar isso aqui, mesmo que não faça sentido.